Olá desbravadores, meu nome é Luciano Souza e começa aqui mais um vídeo dessa série super especial do Mês do Orgulho LGBT Hoje eu vou mostrar pra vocês um pouco de West End, começando aqui pela Dave Street A Dave Street ela é bem longa, mas eu vou começar a mostrar ela pra vocês a partir do cruzamento com a Burrard Street A horta comunitária, onde todo mundo é bem vindo pra poder plantar e colher e o pessoal respeita bastante aqui esse espaço. Aqui fica esse Fountain Fountainhead. Não é o mais cheio, não é o mais barato, mas é, digamos, o melhor localizado aqui. Bem ao lado do Fountainhead tem esse posto de despacho aqui da FedEx. E dá pra vocês verem que realmente as empresas aqui elas são bem engajadas em respeitar e apoiar as causas que tem um restaurante, e vocês querem um nome mais sugestivo? Um Starbucks, sempre um bom ponto de encontro, um ponto de referência. Mais à frente, eu vou mostrar pra vocês, nós temos uma doceria que é muito, muito boa. Pennsylvania, ela é uma doceria bastante tradicional daqui de Vancouver, pena que é meio que gourmet. Tudo muito pequeno, muito caro, mas muito bom, muito, muito bom. E deixa eu mostrar para vocês que eles sempre colocam a bandeira aqui que é justamente para demonstrar o apoio que eles têm à comunidade LGBT no local. Algo bastante interessante daqui é que você vai encontrar esses pontos de ônibus rosa, assim como a lixeira rosa, durante toda essa parte aqui da Dave, que é chamada Dave Village. Aqui do lado do Flow Central, você tem o Pump Jack Ele é um local um pouco nichado Você vai encontrar os caras assim mais velhos e também os ursos Que são os caras maiores, peludos E hoje é domingo, então está sempre muito, muito cheio Vale a pena conferir Aqui na Davey com a Beauty você acha essa faixa de pedestres Com as cores do arco-íris, que ela foi posta justamente em homenagem a comunidade LGBT e dobrando aqui a esquina você tem a entrada para o community que é um local que presta apoio uh, social moral a todos todas as pessoas da comunidade LGBT eles têm os grupos aqui e também tem a clínica para teste de DST então, quem tiver interesse, pode entrar no site deles, vou deixar aqui embaixo também. Ou pode vir aqui, pessoalmente. Pro mercado independent. O pessoal fala que as promoções aqui são boas, mas eu já entrei aqui. Eu não achei o preço aquelas coisas, talvez com as promoções é, deu uma boa aliviada. Então, eu não me arriscaria a fazer a compra do mês aqui. Uma recomendação que é unanimidade aqui entre os locais. É o SCORE, ele é um bar, restaurante daqui, tá sempre assim, lotado. Daqui é um dos pontos mais tradicionais de USM, e ele foi reformado faz uh, uns dois meses, começou a ser reformado, terminou faz mais ou menos uma semana, então tá novinho em folha. hambúrguer. Mary's Diner Aqui tem a XY Seria mais ou menos uma The Week daqui É um pouquinho mais cara Tem um público um pouco mais Refinado, um pouco mais Classe média, alta Eu diria Esse restaurante aqui Para os brasileiros Seria o No Name dos restaurantes vocês conhecem o No Name? No Name é uma marca que ela vende tudo uh, que você procura, é tipo uma qualidade, tudo muito mais barato. E esse restaurante, o The Capital, ele tem todos os pratos a R$ 4,95. Claro que não são pratos familiares, são pratos individuais, mas é um ótimo restaurante com um ótimo preço. Esse aqui é o The Junction. Eu não sei que evento está tendo hoje, porque está muito cheio, acho que é algum churrasco ali. É, sério, deve ser um churrasco ali. Mas esse The Junction ele é muito conhecido pelas performances de drag queen que tem. Tem sempre uma performance de drag queen aqui. E ele é bem frequentado, sextas e sábados, vem muita gente pra cá. Então, parece que está tendo um evento beneficente aqui no The Junction. Por isso que tá essa galera toda, porque geralmente ele não é tão cheio assim no domingo Ele é mais cheio nas sextas e nos sábados Então é legal passar isso pra vocês, que aqui o pessoal se engaja bastante em eventos beneficentes e voluntariado Então aproveitem bastante, venham pra cá, se engajem também e façam parte desse movimento Esse daqui é o Staphos, ele é um restaurante muito bom, ele tem umas porções muito grandes e eu vou mostrar o preço pra vocês, ele é bem acessível, tem porções de R$12,95, R$9,95, que comem duas pessoas tranquilamente. Aqui é o Dennis, eles são um restaurante não muito barato, mas que às vezes tem umas promoções bastante interessantes. E em cima dele, tem a Playhouse que tem algumas festas lésbicas, às vezes. Não é sempre, tem que dar sempre uma conferida no site deles. Na verdade aqui é bem escasso para lésbica e trans. Então, desculpa não estar tá mostrando muito pra vocês. Esse aqui é o Numbers. Ele é um lugar super legal, ele é um lounge. Então tem mesa com sinuca, karaokê, um bar também bastante interessante. E acho que o melhor daqui, desse lugar, são as pessoas Porque aqui você vê de tudo um pouco Você vê todo mundo junto, misturado, se divertindo, que é o que importa Esse daqui é o Veras, o hambúrguer deles é muito, muito bom Mas eu não vou falar muito porque eu trabalho pro concorrente, não é mesmo? Aqui tem o Celebrities Que ele é um clube que já foi 100% gay Hoje em dia ele é mais gay-friendly, melhores dias são terças, nas terças eles têm um evento para estudantes onde as bebidas são mais baratas e vem todo o pessoal de SFU, UBC, essa galera toda, os locais, para você poder conhecer também né, vamos socializar.